Neste vídeo, vamos ver algumas roles ligadas ao Drupal Commerce. Para isso, vamos adicionar uma nova role, vamos chamar Test. É uma role que não vai ter qualquer efeito e uh, servirá apenas para uh, verificarmos que tipo de eventos encontramos nas roles, quando uh, em conjugação com o Drupal Commerce. Nós temos uma, uma série de categorias. De eventos Eles estão em negrito e, uh, tal como também já dá para ver, nós temos alguns eventos, como o caso do Command, que não é específico do, commerce, uh, do Drupal Commerce. É do sistema do Drupal. E qualquer uma das categorias, Commerce Card, este sim, diretamente relacionado com o Drupal Commerce, e que lista três eventos uh, associados uh, ao Card depois da pessoa adicionar um produto ao cart, depois de remover, antes de adicionar um produto ao cart, e podemos definir qualquer uma destas situações, destes eventos, destes acontecimentos, para criar a nossa rua. Temos também uma categoria Commerce Checkout, que tem um único evento, Uh, o Commerce Customer Profile, que nós ainda não falámos e que há de ter que ver com o perfil dos clientes, das pessoas que fazem compras. O Commerce Line Item, que é bem nosso conhecido e tem que ver com uh, sempre, ou são ações que são desencadeadas a partir do momento em que uh, o cart funciona e uh, vai listando... Line Items, ou seja, linhas de produto que são adicionadas via Add-to-Card E temos ainda o Commerce Order, que também já se vê que terá uma associação direta às encomendas O Commerce Product, diretamente relacionado com a parte do componente Product E também tem, tem aqui uma série de elementos e de eventos O Feeds por termos uh, usado o Fits para importar, o Node, que não é específico também do, do Drupal, o Commerce, o System, que uh, é do próprio sistema do Drupal e que nos dá muito jeito em certas situações, o Taxonomy, o User, ou seja, temos aqui uma série de... Uh, de ações, ou melhor, eventos, assim, que nos permitem uh, configurar regras específicas para lidar com o commerce o Drupal Commerce. E vamos selecionar uma com que vamos trabalhar em futuros vídeos, que é o Calculating Sell Price. Cada evento... E de acordo com o evento que nós tivermos aqui ativo, o evento ou eventos, porque temos, podemos ter mais que um, nós vamos ter depois uma série de condições disponíveis, também elas arrumadas por categorias. Se repararmos, nós temos quando e partindo do evento de que uh, queremos calcular um preço, temos um order is shopping associado ao cart, temos o commerce order, uma série de, de, de condições que podemos parametrizar. O data, que é extremamente importante para carregar dados, o entity, sobretudo, sobretudo o entity as field para carregar fields e chamar entidades com que queremos relacionar aquela com que estamos a trabalhar, etc. Ora, o que nós fazemos geralmente na criação de uma rola é efetivamente definir a área do evento portanto, que queremos parametrizar, criar as condições, e essas condições decorrem sempre da seleção prévia do evento, se tivéssemos associado aqui a esta rua outro tipo de evento ligado a outra secção, as condições seriam ligeiramente diferentes. Algumas que são comuns e que se repetem e que são como que partilhadas por todos os eventos, mas outras são específicas e decorrem daquele único evento. E as ações? também que são naturalmente, e já estão a ver a lógica, também arrumadas por secções e temos algumas específicas do, do Commerce, como o Commerce Card, o Checkout, o Line Item, o Commerce Order, o Data, como também tínhamos, aliás, nas condições, o Entities, o Feeds, o Node, o Path, o System, estas últimas sempre mais genéricas. E assim o funcionamento das Rules, escolher um evento, a partir desse evento, estabelecer as condições, se quisermos restringir uh, uh, o desencadear das ações, não só pelo evento acontecer, mas verificando se esse evento e algumas das condições, ou uma condição, e uh, uma ação ou mais em cadeia uh, a realizar. E como também já perceberam, os eventos, as condições e as ações estão intimamente relacionados. A escolha de um limita depois a seleção possível nas outras secções.